A gente tem estudado é, a fauna de dípteros, que eu poderia generalizar com mosquitos, que transmitem doenças nessa região. Então a gente está interessado em ver, é um pouco descrito isso, quer dizer, o que, que eu tenho aqui em termos de mosquitos e o que, que eles estão carregando em termos de patógenos. Esses patógenos, no nosso projeto, se dividem em dois grupos: um que são os arbovírus como a febre amarela, o Dengue, o Maiaro, tem mais de 300 descritos na Amazônia, e outros são os tribunossomativos, que já não são vírus, mas são protozoários, são seres mais complexos, mas que causam, por exemplo, doenças que a gente tem, como a leishmaniose, de chave.